O árbitro Tiago Antunes, de imediato a perceber a gravidade da situação. E aí, de facto, ali alguma preocupação. Pedem a marca, pedem a marca. E o Konovic a questionar os seus jogadores sobre o que está a passar com o seu jogador. E parece que é a Amsaoui que está, que está aqui com essa, com essa ideia. Está o momento da queda do jogador é, da final. Precisamente, a E o choque é violento. Aliás, é um choque com Carlos Pong, cabeça com cabeça. É um choque que nos remete, inclusive, para o que aconteceu na Liga Inglesa. Entre, no jogo entre o Chelsea e o City. E enorme preocupação agora no estádio do Esportivo de Chaves. É, abrem a, aqui uma porta, jogou para que entre a ambulância no relevado. Aliás, a ambulância, abrem a porta para que depois a ambulância saia. Pela forma como caiu a Amsoi, de imediato se percebeu que podemos estar aparente com uh, uma gravidade nesta lesão do Argelino. É, claramente, de toda a gente, os jogadores de um lado e do outro, imediatamente solicitarem a presença de, de enfermeiros e de médicos em campo. Rápida intervenção das equipas médicas, agora também a ambulância já, já está em pleno relevado. que se estende a todo o estádio neste momento do jogo. É nestas alturas bem à memória acontecimentos do género que provocaram um raro, com frequências muito graves. Está ali Jokanovic, técnico do Nacional da Madeira. E, um aplauso para a Amsoí, que vai abandonar desta forma o relógio.